Pronto, como podem ver, a qualidade é muito boa. Tanto o som, neste caso, há cuidado do microfone. O delay não é muito. Como podem ver, se calhar estava toda a gente a ouvir, não é? Estava com os fones, mas não estavam a ver, assim, ó, ele, vale a pena, basta, basta ouvir. curioso! Então, as transmissões hoje em dia são muito fáceis de fazer. Este setup, enfim, já é um bocadinho mais elaborado, embora seja relativamente simples, mas posso fazê-lo perfeitamente com um smartphone. Posso usar, por exemplo, um selfie stick com um pequeno tripé e colocar o smartphone e fazer uma transmissão. Esta é uma excelente forma de produzir conteúdos. Mas o YouTube também tem a possibilidade de fazer transmissão e é uma forma também de podermos gerar vídeos. É claro que, para além destes três meios, eu posso utilizar outros meios no social media. Temos o Twitter, temos o, enfim, temos o WhatsApp, temos o Snapchat, enfim, existem o LinkedIn, o Google+, enfim, existem imensos, de acordo com as atividades. Em média, se repararem, as empresas estão em dois ou três social media, dois ou três redes sociais. Mas mais importante de estar em dois ou três é estar em um bem, não é? E depois pensar que outros é que eu posso evoluir. Depois, a área de conteúdos, content marketing, é muito importante. A área de conteúdos é muito importante. Isto porque, se eu não gerar conteúdos, vai ser muito difícil ser encontrado. Conteúdos, pode ser artigos em texto, pode ser os Stories para o Instagram ou agora para o Facebook, uh, pode ser a imagem, mas também o vídeo. Seja o vídeo criado com o smartphone, por exemplo, existem aplicações tão simples como o Google Fotos para criar vídeos automáticos, profissionais. Como existem aplicações para poder editar vídeo no próprio smartphone, se for no iPhone tem o iMovie, se for no, no Android tem o iVideo, por exemplo. E há muitas ferramentas para fazer. No âmbito do vídeo profissional, aí é, naturalmente que já exige ou algum know-how ou algum orçamento para o fazer. Mas as exigências do hoje em dia nos social media é um vídeo regular, portanto várias vezes por semana, e portanto não tem que ser um vídeo profissional. Aliás, ainda há aqui há tempo estava numa reunião foi há pouco tempo, na área do turismo, e estava a falar com o diretor do hotel. Ele disse, nós não queremos produzir muitos vídeos. Temos produzir um vídeo profissional da apresentação, tudo bem. Mas nós nem queremos fazer muito, vídeos demasiado profissionais. Isto porquê? Porque o utilizador também não quer ver vídeos demasiado profissionais, senão não vai achar estranho. Porque quando são vídeos mais espontâneos... Vídeos espontâneos não são vídeos mal feitos, ou fotos mal feitas. São vídeos mais espontâneos, que não estão ali demasiado trabalhados para um objetivo. São vídeos que refletem a realidade quando fazemos as pessoas dão mais valor a esses vídeos. Por exemplo, eu também faço muitas vezes vídeos em, num estúdio virtual, chroma key, xpto, e esses vídeos normalmente não têm mais visualizações que o um vídeo que eu faço rapidamente com o smartphone. Porquê? Se faço um vídeo demasiado profissional, as pessoas vão pensar que é que ele me quer vender. Se faço um vídeo super simples, pensa, ele está a partilhar conhecimento. E, portanto, há mais espontaneidade. Daí o sucesso das histórias também do Instagram, é a espontaneidade ao mais alto nível, não é? Vídeos verticais, feitos com o telefone, em que partilhar o conhecimento. Portanto, eu reforço, eu não estou a dizer para sermos amadores, estou a dizer para entregarmos o conteúdo nas condições que as pessoas gostam de o consumir. E que e também há uma outra questão, que é normalmente as empresas querem fazer as coisas muito bem, e está certo, mas por vezes entre o muito bom amanhã e o bom hoje, eu prefiro o bom hoje. Amanhã já passou o prazo, já estou já estou noutra. E depois o Search Engine Marketing, Otimização para motores de pesquisa, o Google AdWords e analítica. Naturalmente que a analítica nestas várias áreas é fundamental. O Google Analytics é uma das ferramentas, existem outras. Todas as plataformas que temos ali têm, têm ferramenta de analítica, mas o Analytics é mais, das mais importantes, convém que esteja configurado. Naturalmente o email marketing, ferramentas de colaboração e processo também é importante neste processo. E porquê? Se eu não usar uma ferramenta de colaboração, Uh, acaba por ser muito mais difícil implementar isto tudo. Uma ferramenta de colaboração pode ser um Slack, por exemplo, uh, ou pode ser um Yammer da Microsoft. Portanto, existem várias ferramentas que é diferente do email para colaborar dentro da empresa, sejam, quer estejam no mesmo espaço físico ou não. Uh, isso é fundamental, porque senão é o, é, o, é o normal caos de e-mails, de troca de informação e depois ninguém encontra nada e é uma confusão. Portanto, Convém que exista uma plataforma, pode ser aquela que acharem melhor, existem imensas, eu particularmente gosto muito do Slack, ainda por cima é grátis, a uh, Microsoft tem uma bem mais rebuscada, mais completa e complexa para empresas que há para outra estrutura, que é o Yammer, com um Y e dois M's. Uh, e existem imensas. Não sei se aqui alguém utilizou Slack. Eu tenho, desisto. utilizamos uma vez ou duas, Ok. É super simples a ferramenta, não sei se já, já experimentou. Tanto fácil... Okay. Ah, já agora, o Facebook também tem uma, que é o Workplace. Facebook Workplace, já bem ter visto publicidade no Facebook. Facebook Workplace. Também é interessante. Tem a vantagem que hum, é tipo um Facebook para trabalhar. É um Facebook à parte, com grupos, com chat, com um videoconferência, uh, tem um feed que é o feed das coisas que os colaboradores estão a colocar lá. A vantagem é que, porque muita gente usa o Facebook para trabalhar, os grupos privados, etc. E o chat. O problema é que depois dispersamos. Então é um Facebook à parte, com outro registro, só para trabalho. Vantagem, os colaboradores não têm que aprender a trabalhar com a ferramenta. Já sabem trabalhar no Facebook. Prova de aprendizagem, próximo de zero. Também é muito interessante. Facebook Workplace. E depois, Automation e CRM, como estava aqui a falar, o nosso colega, CRM, eu já coloco lá na última fatia, Automation e CRM, já, já estamos a entrar depois no processo, daqui a 360 depois podemos... Voltar a passar nos passos todos em melhoria contínua, não é? Isso nunca mais acaba, como numa empresa, processo de melhoria contínua. Portanto, o automation no CRM já entra nesse processo que é, OK, preciso um de centralizar o um registro de relação com os clientes, posso automatizar seja automa automatiza automatização com chatbots ou com programática de advertising, ou outras técnicas já mais avançadas de automatização de processos, mas só deve entrar depois que de ter a estratégia bem montada e assim agora vou rentabilizar a estratégia. O que vos parece? Há muito para fazer, não é? Depois, naturalmente, transversal a tudo isto. Naturalmente, isto é a estratégia, não é? Devemos pensar mobile first. Isto significa que, não é? Eu vou criar o site e depois vou adaptar para o mobile. Não. Pensa, e não é só o site, é os conteúdos, é o vídeo, é a imagem. Tem que ter uma boa experiência no mobile. E ainda não se pensa assim. Pensar, vou criar para o mobile e ele vai funcionar também no computador. Portanto, pensar ao contrário. Uh, pensamos nos, desde os micro moments ao customer journey. Os micro moments são aqueles pequenos estímulos que nós temos, seja aqui na conferência, aí, então um e-mail, ou no intervalo, depois vão ver uh, responder a uma coisa rápida, um micro moments, e o customer journey, que é todo o processo, todos os pontos de contacto que tem com uma empresa, que torna hoje em dia difícil o um modelo de atribuição, ou seja, eu conseguir definir exatamente o retorno de investimento, saber uh, de onde é que aquele cliente veio, qual foi a causa, ou seja, eu investi, imaginem, 100 euros em Adwords, 50 50€ em Facebook, depois fiz e-mail marketing, fiz uma série de coisas. Onde é que eu devo alocar a causa daquele cliente? Isso é cada vez mais, de, menos exato de se calcular. Porquê? Porque as pessoas contactam por muitos meios. Portanto, é, isso é possível, mas como estamos em muitos dispositivos e em muitos meios, a não ser que exista sempre, sei lá, no Facebook é mais fácil, porque fazemos login no Facebook, no mobile, no computador é fácil, mas muitas vezes temos pontos de contacto em unanimato. Daí ser importante os vários meios, e o comunicar para vários meios, porque as pessoas vão ter pontos de contacto diferente. E depois há um influenciador mais forte que fecha a venda, ou o contacto, ou a conversão, que será que pode ser, pode ser no Google, pode ser no Facebook, aqui vai dependendo da empresa. E depois, naturalmente, temos os indicadores de performance e, e, os próprios, e as métricas para analisarmos isto tudo. A grande vantagem do digital versus tradicional é que, realmente, apesar de haver meios... Pode ser difícil atribuir a um, mas eu consigo saber as métricas, o que é que elas me significam. e consigo atribuir, saber o retorno de investimento. E aqui temos representado de uma outra forma aqui, em percurso. Se quisermos tornar isto num, num percurso, é mais fácil de perceber. A sequência que eu devo ter, não é? Começar, normalmente começam com ideias, com brainstorming, depois vamos implementar na nossa estratégia. Depois vamos, desde o mobile primeiro, o site, o blog, enfim, temos aqui a sequência... Não é necessariamente linear, portanto, há momentos em que eu faço duas ou três coisas ao mesmo tempo. Uh, isto deve ser adaptado em relação à vossa realidade, mas para percebermos qual é o caminho, é este, ok, muito bem. Mas o interesse é-me implementar já Instagram, por exemplo, que já tenho o blog e o site. Ok, vamos avançar para Instagram. Mas esta é a sequência mais natural de implementação das coisas, generalizando. O Google tem imensas ferramentas que ajuda ajudam a tornar o marketing digital como vantagem competitiva, que é precisamente o nosso, o nosso mote. Uma delas é porque o Google Trends diz-vos qual é a procura de determinada uh, pesquisa, ou determinada informação. Ou seja, tanto diz qual é a pessoa que está interessada em obter uma informação, como em comprar um produto ou que está à procura de um serviço. Por isso basta Ou então até para comparar vários concorrentes. Posso colocar várias marcas, ele diz-me qual é que tem maior volume de pesquisa. Por isso, esta informação é muito importante para a minha estratégia, seja no início ou ao longo da estratégia, porque vai-me dizendo o que é que as pessoas estão a pesquisar. E ao longo do tempo, isso vai mudando. E ao longo dos anos, isso vai mudando, esse comportamento. Portanto, isto diz-me a procura. Portanto, o mercado é a procura e a oferta. A oferta, vocês provavelmente sabem, são vocês mais a concorrência, não é difícil saber. Normalmente, a procura é o mais difícil de saber. E, portanto, o Google Trends tem um histórico de 12 anos de procura, dá até previsões. Por isso é uma ferramenta muito, muito interessante. Uma outra ferramenta é o Consumer Barometer. Permite-vos ver, em quase todos os países, minimamente maduros no digital, qual é o comportamento das pessoas nesses países. Estamos a falar de dezenas de, de, de, de parâmetros de comportamentos, desde quantas aplicações têm instaladas, que aplicações pagas têm, quantas palavras usam nas pesquisas, tudo, todo o seu comportamento no digital. Isto é importante porque porque se vocês forem atuar em Espanha, já para não falar que aquelas ferramentas que vimos no gráfico anterior podem ser diferentes, não todas, mas por exemplo a rede social dominante. Imaginem, sei lá, no Brasil, o WhatsApp é muito mais dominante do que aqui. Portanto, não ter o WhatsApp uma empresa vai entrar para o Brasil, provavelmente não vai ficar manta num dos canais. Ou, por exemplo, mais extremo, se formos para a China, não vai ser o Google, não vai ser o YouTube, não vai ser o Facebook, vai ser os respectivos equivalentes, o Baidu, o WeChat e o Yuku, são os três uh, concorrentes na China. Portanto, de acordo com os mercados, eu tenho que me adaptar. E isto permite-me ir para além das ferramentas. É qual é o comportamento? Mesmo que sejam as mesmas ferramentas, o comportamento é diferente. As pessoas usam, por exemplo, se formos para a Espanha, tem, naturalmente, têm muito mais hábito de comprar online do que nós. A diferença é muito grande. Por isso, é muito mais maduro no digital, é muito mais fácil vender online para a Espanha. Se calhar, eu posso conseguir vender mais para a Espanha do que para Portugal, por exemplo, online. Portanto, e diz-me esses comportamentos. Uma informação valiosa, especialmente quem está... Internacionalizado ou um processo de internacionalização. E falando em internacionalização, esta ferramenta saiu há uma semana ou duas. Market Finder. colocam ao vosso site e ele dá-vos informação completa do que é que vocês devem fazer para internacionalizar no digital. Claro que o internacionalizar não é só digital, o offline continua a ser importante, seja as feiras, seja os contactos, as feiras comerciais, etc. Mas o digital é cada vez mais importante. e tem um papel. Aliás, eu posso me internacionalizar só com o digital. Se eu quiser, se eu quiser testar o mercado, por exemplo, isso é perfeitamente possível. Dependendo, enfim, naturalmente, dos negócios. Coloca ali o site ele depois vai dar uma série de informação. Quais são as palavras-chave importantes para mim? Como é que elas são pesquisadas naqueles países? Quais são os países mais interessantes? dá imensa informação. Uma ferramenta valiosíssima. Aliás, a Google tem sempre imensas ferramentas muito valiosas. Recomendo que explorem. Market Finder. Depois, uma novidade. O Google My Business. Aqui alguém está a utilizar o Google My Business? Sim. Okay. Devem ter reparado que teve novidades há poucos dias, poucas semanas, se calhar. Então uma delas é esta. Reparem que aqui do lado direito tem aquelas duas fotografias, tem a foto e o mapa, depois mais abaixo tenho o marketing digital 360 e aqueles livros. Tem a setinha. São posts, como um Facebook. É possível fazer publicações, posts. O Google My Business é a ferramenta que centraliza a vossa presença, a presença do negócio perante o Google Maps e perante o Google. Quando alguém pesquisa, aparece informação, uma ficha da empresa ao lado. Portanto, é obrigatório vocês terem conta no My Business. Se não têm certeza, depois confirmem. Se têm conta no My Business, verifiquem se está tudo preenchido. Provavelmente não está, porque tem funções novas. Esta é das mais interessantes. Fazem os posts na ferramenta. Ela fica durante uma semana, que é o ciclo do trabalho, o ciclo de marketing digital. Depois voltam a publicar. Pagam zero. Ele dá as estatísticas, quantas visualizações é que teve. Naturalmente, que isto tem mais interesse com com marcas já conhecidas, que alguém vai pesquisar. Isto só parece alguém pesquisar. Uh, mas dá-vos exposição adicional, podem colocar lá as campanhas, os produtos, o que querem destacar aquela semana. Muito interessante. É tipo o Facebook do Google. O Google, o Google Plus, como sabem, não, acabou por não, não pegar, não é? E, portanto, gradualmente está-se a transformar, está -se a ser integrado em outras ferramentas. Para além disso, também é possível criar um mini-site. Lá dentro, esse site vai buscar toda a informação que inserem nesta ficha e cria um site dinâmico que está sempre atualizado. Porque sempre que atualiza uma ficha, reflete no um site. Então tem um mini-site. Pode ser para empresas que não têm site, que não têm e que sabe, nunca vão ter. Imagina o restaurante, lá da esquina, se calhar nunca vai ter site. E se calhar nem precisa. Então tem sempre um site dinâmico. Ou eu tenho um site de XPTO, mas posso ter adicionalmente aqui um site, um microsite dinâmico com a informação base da empresa, que está sempre online. Para além disso, vai ser possível, ainda não está disponível essa função, pelo menos hoje de manhã não estava, de repente à tarde já está, não é? A possibilidade de entrar, de, de conversar convosco por chat. Porque as ferramentas de chat é importantíssimo, desde os chatbots, acredito que depois irá evoluir para chatbot. Mas termos um chat disponível, seja no Facebook, seja no site, é muito importante. E, portanto, ter aqui um chat na ficha vai, vai estar disponível em breve. Por isso, entrem na ferramenta, explorem, config... vejam se está tudo bem configurado uma ferramenta muito, muito importante. Depois viram aquele, aquele 360 inicial, aquele esquema, calhar alguns de vocês pensaram bem, isto afinal é muito desafiante, tinha aqui muita coisa para fazer. Outros pensaram, bem, então eu estou mais ou menos bem, portanto, algo, metade daquelas ferramentas já estamos a utilizar razoavelmente bem, outras estamos a pensar em implementar, e isto ao seu tempo vai lá. A questão é, para eu responder se estou bem ou não no digital, saber como eu estou não chega. Claro, primeiro tem que fazer um diagnóstico. Às vezes temos um diagnóstico errado nosso, não é? Tanto da empresa como de nós mesmos, não é? acontece das duas coisas, mas da empresa pensamos. Há pessoas que são muito otimistas, não, nós estamos mais ou menos bem e afinal estão muito abaixo daquilo que pensavam. E outras mais realistas e sabem que têm um trabalho a fazer e vão fazê-lo. Mas para além de eu saber como é que eu estou, o que é que é importante saber? Se eu vos perguntar, vocês estão bem no marketing digital? Para responder a esta pergunta, vocês precisam de duas coisas. Primeiro, saber como é que estão e como é que está a concorrência. Porque até podem estar muito bem, mas a concorrência está ainda melhor. Portanto, o estar bem é relativo. Não é? e por isso, primeiro é fazer uma análise de desempenho, e é possível fazer uma análise, estas são algumas das áreas digitais principais, todos estes aspectos estão aqui, resumo marketing Digital, é possível saber como é que vocês estão e como é que está a vossa concorrência. Há ferramentas para diagnosticar isso relativamente fácil, seja do site, o tra... quantas visitas é que eu tenho, quantas é que tem o concorrente, em otimização para motores de pesquisa, em anúncios, quanto é que ele está a investir, que anúncios é que está a fazer, como é que ele está no Facebook, como é que eu estou, ter um rating, como é que ele está nas redes sociais, quais são os conteúdos mais partilhados do meu concorrente. Isto é tudo possível fazer e deve fazer parte da estratégia. Como é que eu estou? Pontos fortes, pontos fracos, como é que está uma concorrente? E depois tem uma tabela comparativa de saber, então ok, estou aqui, tenho que traçar este caminho. Para eu ter noção do grau de exigência. Há mercados que ainda são pouco concorrenciais no digitais, há mercados que são muito concorrenciais no digitais, muito mesmo. Já é, já é difícil. E, e há uma outra característica. Nós neste momento, em 2017, é, ainda é relativamente fácil conseguirmos brilhar no digital. Porque está, estamos numa fase que as empresas não têm dúvidas que querem ir para o digital, só estão a tentar perceber como exatamente. Algumas já perceberam, já estão a fazer, claro que sim, mas a maioria está a tentar perceber como. Daqui por três anos, já toda a gente sabe como, os que sobreviveram, os que não descobriram até lá, se calhar desapareceram, ou estão mais enfraquecidos em relação à concorrência, daqui por três anos será muito concorrencial já fazer umas, aquele gráfico que já não chega, já é muito mais exigente, já exige mais orçamento, pessoas muito mais competentes no digital. Um pouco se é como se passa em mercados muito maduros, por exemplo, se vamos a falar no, no turismo, que é um mercado muito maduro, para algumas empresas, as pequenas empresas ficaram reféns de, de operadores, de intermediários, ou se estamos a falar de mercados como no Reino Unido ou Estados Unidos, se nós tentarmos se tentar entrar lá no digital, é duríssimo, porque são mercados muito, muito, muito competitivos, só para ter uma ideia. Se eu fizer uma campanha de Google AdWords, em que pago por clique, normalmente é esse, um dos modelos de anúncios é o, é o CPC, pago por clique, se calhar, por exemplo, para, imaginem, para formação de marketing digital, o custo por clique pode andar entre 50 cêntimos e 1 um euro, por exemplo. Mas se estamos a falar no Reino Unido, custa três ou quatro vezes mais. Por exemplo, o, o custo por clique nos Estados Unidos, na área em serviços de advocacia, pode custar 70 dólares por clique. Portanto, não se pode criar um clique. Só, eu estou a falar num caso extremo, que é um, um negócio, nos Estados Unidos é muito concorrencial, no online, a área dos advogados, é, é muito concorrencial e, portanto, pode custar 70 ou mais, ou mais de 100 dólares um clique. Seguros também. Os seguros nos Estados Unidos é muito concorrencial online, portanto, custa uh, a dois ou três dígitos por clique, portanto, não é como aqui que oh, custa 50 cêntimos, ok, se 10% converter, está bom, não se pode falar, falhar um clique, estamos a falar em níveis de exigência em que há um departamento a trabalhar naquilo que só faz aquilo, coisa que em Portugal isso ainda não se vê muito, estou a dizer, Portugal não é por ser Portugal, todo, de uma forma geral, não é? em todos os países ainda está muito por fazer, Reino Unido e Estados Unidos se calhar são dos mercados mais desenvolvidos, um dos exemplos muito desenvolvidos. Ou, ou pelo menos há mais, mais massa crítica. Há muitas empresas lá que, que naturalmente não estarão, mas há, há mais empresas, há mais dinheiro, portanto as coisas desenvolvem mais. Este é um exemplo de uma landing page, um esboço, que estamos a falar há um bocadinho. Que é, tenho um título, tenho uma imagem um vídeo, tenho um formulário e depois tenho mais informação para baixo. uma página super simples. E é isto que falta muitas vezes. Às vezes complicamos. Vai ter ao site, não há problema em ter ao site, desde que seja uma página simples. Mas às vezes não é. E por isso, acaba por converter uh, muito menos. E aqui, para terminar, temos uh, um resumo, se calhar não é muito bonito, mas enfim, tentei resumir. O que nós podemos fazer no Facebook. Se calhar é mais fácil é tirar uma fotografia para depois digerir com calma o que está ali escrito. Isto só para quê? Só para nós pensarmos que o Facebook não é só por uns posts. É muito, mas muito mais que isso. E esta parte é mesmo só está condensado o essencial. Uh, então... Naturalmente, do lado esquerdo tenho claro, a parte de conteúdos, são os conteúdos possíveis de publicar no Facebook. Tem ali alguns que, se calhar, vocês não utilizam, ou sequer até uh, uh, desconhecem, ou alguma vez utilizaram. Depois, do lado direito, temos os principais aspectos de configuração, que são largas dezenas. Resumi aqueles que são os essenciais, e normalmente que não estão configurados, não estão bem configurados. Da parte de baixo temos os grupos. As páginas podem gerir grupos. Já é possível, é relativamente recente. Posso personalizar o aspecto da página do Facebook, existem layouts para personalizar, incluindo os separadores, os conteúdos que vão ter. Posso fazer transmissões em direto, posso criar eventos. Depois, da parte de cima, devo ter ferramentas de analítica, a própria ferramenta do Facebook, e devo interagir com a minha comunidade. E para terminar, temos os anúncios. Os anúncios no Facebook têm imensas opções. Só para dar um exemplo, eu posso fazer uma campanha de anúncios para uh, uma lista de e-mails que eu tenho. Imaginem, tenho a lista 10 mil e-mails dos meus clientes, ou dos meus potenciais clientes, eu posso carregar essa lista no Facebook para uh, disparar uma campanha com anúncios só para as pessoas que têm aquele e-mail que estão no Facebook. Ele faz o um match. Ou, por exemplo, eu posso fazer uma campanha, imaginem, gravo um vídeo com uma novidade de marketing digital. Por exemplo, novidade que foi um bocadinho. Histórias nas páginas. Eu gravo um vídeo público. E impulsiono com anúncios. Que promover anúncios em formato de vídeo no Facebook é muito barato. Custa um terço, em média, um terço de cêntimo, se for em Portugal. E depois eu posso fazer uma segunda campanha, só para quem viu, por exemplo, mais de 10% do vídeo. Faço uma segunda campanha, então enviar para a Landing Pages. era é aprofundar o assunto, então temos serviços, temos formação, etc. E tal. Só vou apontar para quem demonstrou muito interesse. Aqueles que viram 5 segundos não tinham muito interesse, não vale a pena estar a fazer campanhas. Ou seja, com um orçamento relativamente mais baixo, eu consigo ser altamente eficiente. Também é possível fazer outro tipo de campanhas de remarketing. Que quem for visitar a página do Facebook, quem está a comentar na página do Facebook é que vê anúncios. Portanto, é muito sofisticado em anúncios. Dei só um exemplo das dezenas de possibilidades que o Facebook permite fazer. Para terminar, eu gostaria de fazer uma foto 360 e publicá-la no Facebook para verem o resultado. Já viram fotos 360 no Facebook? Já tiraram uma vez uma foto de 360? Então vamos tirar uma foto de 360? Pode ser? Então, para se fazer uma foto de 360, convém ter uma câmara. Primeiro <risos> lugar, não é? 360. Pronto, e o orçamento faz, menos, faz mais ou menos justiça ao nome. Portanto, só para... <risos> Exatamente, faz justiça ao nome. É possível criar imagens de 360 sem câmara? Uh, mas conforme vamos fazer, não resultaria muito bem. Ou seja, eu poderia com o smartphone tirar aqui várias fotos fazer uma esfera, mas vocês denunciam antes de eu acabar, e não ficaria muito bem. Não é? Não ficaria bem. Já te experimentei, não fica bem. Uh, poderia, é possível fazer para promover um produto no Photoshop, criar uma esfera e exportá-la para produtos. um catálogo em 360 é possível fazer, sem câmara. Mas a típica foto 360, essa sim, requer uma câmara. Então, eu estou a usar o selfie stick só porque vai dar um ângulo mais interessante. Eu vou ao telefone, para, para, para disparar, através do telefone. Ok, 360. Ok. Vão ver que não dói nada, Não costuma doer, pelo menos. Às vezes deixo de cair e dói um bocadinho, mas não é normal. Hoje acho que isso não vai acontecer. Mas bem observado, porque com o selfie stick isto, se cair, vai com mais... Ah, espetacular. Muito bom. Eu vou mostrar-vos. Ele está no modo Tiny Planet, que é... Estão a ver? Consigo ver tudo. De cima, parece, parece até ter tirado um drone, não é? Portanto, vai dar dois formatos. O Tiny Planet, que é este visto de cima, dá para o Instagram também. Este normalmente é o formato que até as pessoas acham mais piada. Mas também depois a foto de 360, que é o poder mexer o telefone e vejo em todas as direções. Então, estão prontos? Até se calhar, eu vou-lhe vou passar, vou passar o selfie stick. Pode ser? Não deixe cair? Porque se ficar aí no meio, fica, fica até com um ângulo mais interessante. Fica melhor, fica melhor. Ok. Então, podem olhar para a câmera. Já agora, se calhar... Se calhar vamos levantar, não é? Para quem está à frente poder virar para trás, a olhar para a câmara para não ficarem de costas. Ok? Estão prontos? Então, um, olhar para a câmara. Um, dois, três. Já está. Não deu, não deu nada, afinal, nunca eu. Ainda. Ok. A foto já está aqui. Passou sem -se fios para aqui. Então, este é o formato 360. Estão a ver? mesmo no telefone e vejo em todas as direções. E é este formato. É espetacular. Vou pôr no Facebook. Eu não sei se este computador tem, tem internet. Não sei se dá para mostrar aqui. Dá. Pode-se abrir aqui o Facebook ou está com um perfil privado que se abrirmos é um bocadinho. É. é. Já agora não se importa de me ajudar. Pode ser. Se puder ir, a, a, a, enquanto eu público se puder ir à página. E assim podemos mostrar aí. É, a experiência é melhor no telefone. Se forem para o telefone é muito melhor, porque usam o giroscópio para mexer. Mas ali dá para, para ver com o rato. Vocês ficaram muito bonitos. Eu fiquei careca como sempre, mas não estou habituado. Ah, esta câmera não põe cabelo, não tem realidade aumentada. basta colocar facebook.com/barra vasco não é preciso fazer login dá para ver na mesma sem login vasco marques net exato net também dá no facebook colocar em ponto ou não é igual isso Exatamente, estão ver. Muito vaidoso! Portanto, basta mexer, experimentem com o telefone. É muito impactante a experiência. Aqui. Uh, Imaginem, desde. em 360. O turismo, uh, o próprio espaço, o centro de tecnologia do calçado, uma escola, um centro de formação, tudo tem um espaço físico para mostrar. Para além de poder publicar no Facebook, eu depois vou publicar também o, o tal Tani Plante, visto de cima, eu vou publicar também na, na, na página do Facebook e no Instagram para depois verem, depois quando eu terminar. Mas também é possível colocar no Street View, no Google Maps. Esta foto 360, através da aplicação Street View, vai para o Google Maps em 360. E imaginem que esta foto, aliás, esta foto que tiramos aqui, eu posso meter lá e quem navegar por ali no Street View consegue entrar aqui dentro no Google Maps. Eu fiz já uma experiência, publiquei bastantes fotografias de vários espaços, de etc. E em meio ano teve meio milhão de visualizações das fotos 360. Portanto, tem um alcance muito grande, tem um impacto muito grande, é uma experiência diferente que acrescenta valor Sim, não, neste caso teria que pedir autorização às pessoas, exatamente. Ou seja, mas. Mas, por exemplo. Sim, mas, por exemplo, num, Sim, mas, por exemplo, num hotel. Alguém disse que ia para outro sítio? <risos> mas, por exemplo, estamos. A... Sim. Quando, quando tiverem eventos comigo, não aventurem, porque é tudo transmitido em direto. É fotografias, é loucura. É loucura. É, lu... é. exatamente. Sim, portanto, naturalmente, que quando publicamos alguma coisa, temos de pedir consentimento, idealmente por escrito, mas normalmente um consentimento verbal na base da confiança pode ser suficiente se for uma coisa mais superficial, ou então algum, algum registro, especialmente agora, a partir do próximo ano, que vai ser ainda mais rigoroso. Mas, nem era neste caso que eu estava a dar exemplo de pessoas, estava a dar um exemplo que era mostrar um hotel por dentro, um, as salas, a fábrica, o espaço em si, as infraestruturas, naturalmente se é pessoas, mas também se resolve fácil. Imaginem, por exemplo, aqui neste caso, dizem assim olha, eu não gostava de aparecer porque eu estava a trabalhar e tal, não estou, etc. A aplicação do Street View tem uma opção de desfocar. Como no Street View as caras estão desfocadas, então tem uma opção que desfoca tudo o que é caras. Imaginem, está na fábrica, tem três colaboradores. Convém desfocar. Mesmo que ele diga que sim, se calhar diz que sim, para fazer o um jeito, mas convém desfocar. Ou posso desfocar só as caras que eu quiser, seleciono as caras que eu quiser. Portanto, resolve também por isso se pessoas. Hum, e, e, portanto, não só para o Facebook, para o Instagram, o tal Tanya Planet e para o Street View é muito, muito importante. Mas essa câmera é uma câmera especial? É uma especial para 360, assim Tem que ser 360, uma GoPro normal, a GoPro também lançou, a Fusion, que também é 360. Há muitas. Esta é Samsung Gear 360, a Ricoh Teta V, nova que saiu, Insta 360 One, Existem, pelo menos, meia dúzia de câmaras, existem muitas, mas meia dúzia de câmaras boas para utilizar. Um, portanto, é um investimento relativamente baixo para o benefício que podem ter, se para o vosso negócio isto tiver sentido. Qual é a grande vantagem? É um conteúdo diferenciador, para além da foto e vídeo. Aliás, esta câmera também faz diretos 360, sem fios, e faz vídeos 360. Só não imprime notas 360. <risos> Por isso, termino aqui a apresentação. Não sei se ainda tivermos alguns minutos para algumas questões, ou não sei se isso é suposto ser a seguir. Nós ser próprio, mas... Se quiserem colocar alguma questão ou uma, ou uma observação, que queiram fazer relação... Naturalmente que isto é um tema infindável, não é? Mas a ideia aqui seria, foi levantar um pouco uh, uh, a curiosidade para alguns temas e falar de uma forma estruturada do essencial que podemos fazer no marketing digital e demonstrar rapidamente algumas coisas que se podem fazer. Vem aplicabilidade naquilo que vimos aqui? Faz sentido aquilo que vimos? Naturalmente com as devidas adaptações para cada realidade, que é mesmo assim, mas uh, aquilo que eu queria sensibilizar é, eu sei que todos vocês, por isso é que também estão aqui, uh, todos vocês sabem que o caminho é pelo digital e tem que ser a sério. E aqueles que entrarem agora no comboio e fizerem uma coisa a sério, aqui por dois, três anos, têm muito mais maturidade no digital, mais experiência, já tiveram o devido retorno pelo digital e, portanto, já estão um outro patamar. Aqueles que continuarem a adiar ou porque o departamento não aprova... As empresas grandes, é mais problemático entrar no digital por causa da estrutura e de consensos e hierarquias. Empresas pequenas são mais ágeis. Mas se continuarmos a adiar, adiar, adiar, depois a fatura vai ser cara. Portanto, não há, não há outra alternativa. Temos que ir para o digital. Cada empresa tem que encontrar o seu caminho, terá que ter as suas devidas adaptações para estar para ser uma vantagem competitiva. Não é? Que é mesmo eu isso. Porto, em, Porto. É, é, em Braga. <risos> é perto do Porto. Eu, eu digo em Braga, eu já vivi em tantos sítios. Eu... Posso viver em qualquer sítio. Já vivi aqui perto, em Oliveira das Mejas, curiosamente. E já estudei à noite em São João da Madeira. O mundo é, é verdade. Já vivi em Oliveira das Mejas, uns bons anos. Todas as cidades têm o seu encanto. Mas São João tem um encanto especial. São João da Madeira. <risos> O que é Como? Diga. O que é que estuda? O que é que estuda? O que é que estuda? O que é que estuda? Não é uma empresa física, é a gente digital, mas... espetacular. É incrível. Sim, isso é incrível. Incrível. Estudaram também no Web Summit. A minha opinião principal é assim, eu não vejo apenas fazer uma análise de competências de uma empresa mas principalmente qual é o objetivo do cliente, o cliente quer, e a Farfetch é muito isso, a Farfetch está aos ao, ao, ao, ao, distância de um clique, no conforto da sua casa, para chegar a uma peça, Nós estamos em Portugal, apenas está nos Estados Unidos, ou na China, ou seja, no for. Sim. e a, a, a distância de um clique, então, a Farfetch coloca uma peça em casa, claro que uh, estamos a falar de um mercado Sim. De, de alto nível. Foi um visionário, mas... uh, é, aquel, é, é daqueles casos, aqui estamos a falar, de até ah, pareceu que uma fotografia, Estamos, a, estamos aqui a falar de, de, uma, de uma realidade normal, digamos assim, em que isso é. é estamos a fora da caixa, ou seja, estamos a falar de inovação. e, Aliás, se, se, se essa ideia. Se há uns anos atrás se me perguntassem o que é que acha dessa ideia, eu dizia isso é ridículo. Portanto, tem que ter visão para acreditar naquela ideia e ver que há mercado. Eu diria que é ridículo porque também não é a minha área, não percebo nada da área de, de, de, de roupa de luxo. Nem, nem de roupa, sei é normal, quando baixa é de luxo. Se puder não escolher a roupa, eu me agradeço. Se está sempre com a mesma andada. Mas, claro, pronto, tem que se ter no mal desse setor, como o calçado de luxo, que em São João da Madeira está muito bem posicionado, não é? Portanto, aí são mentes brilhantes que têm visão de negócio e sabem que é para ali o caminho, ou acham que é para ali o caminho e correu bem. Foi o caso dele, é um excelente exemplo. É um excelente exemplo. E eles, sim, têm um batalhão de gente no digital. Ali, um batalhão de gente no digital. Exatamente, fotografia, sim, sim, sim. E ele é português. Só para terem uma ideia, esta empresa é estratosférica. Só para ter uma ideia, quando se aprende a criar campanhas no AdWords, criamos uma campanha, disse, agora vamos selecionar 20 palavras-chave que se quer posicionar. Porque muitas vezes as empresas dizem assim, eu quero aparecer na primeira página do Google. isso muito bem, mas para que palavras-chave? Fica a olhar para mim. Como se eu estivesse a fazer uma pergunta do outro mundo. Não sabem muitas vezes as empresas. Exatamente. Muitas vezes as empresas não sabem. Mas é verdade, às vezes a agência é que tem que fazer esse trabalho. Dizer ao cliente, olha, se calhar, é esta, é esta e é esta. Portanto, Mas o cliente é que, é que, é que tem que saber quais são, para que expressões de pesquisa quer aparecer. 20 é o mínimo, 20 palavras-chave. E é difícil chegar a 20 para quem nunca pensou no assunto, ou mesmo para quem já pensou. Depois, as 20 vai ramificar em 100 ou 200. Isto para dizer o quê? A Farfetch gera um milhão de palavras-chave portanto, tem um batalhão de gente só a fazer isso, portanto, é uma realidade, pronto, também é uma realidade porque há orçamento e, e é outro tipo de projeto. Naturalmente que isto que vimos aqui no digital e levam isso a um nível, a base é esta, o que, está, o que vimos aqui, naturalmente, com a componente de, de ver fora da caixa e de inovação, que, que, que é um assunto à parte deste... o marketing digital, no fundo, serve a ideia que alguém teve, mas é esta base, mas extrapolando a níveis muito, muito a sério, que temos muitas empresas que trabalham muito a sério no digital. Muitas, podemos, sei lá, Grupo Pestana, Farfetch, Prozis... Há muitas empresas que trabalham muito, muito a sério, que estão a anos-luz, que estão ao nível, dos melhores, a nível mundo, dos melhores no mundial no digital. Esta realidade que estamos aqui a retratar é a realidade das nossas empresas, se mais pequenas, as mais clássicas, se calhar até as mais antigas, que são as mais lentas a adaptar-se, mais uma vez, generalizando correndo o risco, de estar a ser injusto em quem já está bem no digital, mas que é uma minoria. Então, um excelente exemplo. Este exemplos famosos também para nos inspirarmos dizer, é possível, alguém teve uma ideia e usou o digital e conseguiu construir um império. Não sei quanto é que eles estão avaliados neste momento, mas é assim uma loucura. Pois, mil milhões já estavam há, há um ano. É uma loucura. Agora está a chegar a altura do ano, que é a altura com mais pânico dentro da Farfaits, que é Black Friday Pois. É. Mesmo em Black Friday não tenho orçamento para comprar lá nada. <risos> um par de meias. ok. Que deve custar mais do que os meus sapatos. É. <risos> Exatamente. É. Exatamente. Mas lá está, há mercado, ele percebeu que havia ali mercados, compras é. de luxo. Sim, ele vez... percebeu por há pessoas que testam ali as compras, então O consultor vai a casa, ajuda a fazer a compra online e a empresa. Olha, fica bem pessoas com terem novamente. Pois é, muito. Muito. Muito. Eu não teria a visão dele. Foi muito. Portanto, tem, aliás, temos excelentes. Olha, só, já agora só para terminar, está na nossa, na nossa hora. Uh, uh, não, não é precisamente que eu pude ter a, a consciência. Estou a falar só de startups, até, nem tô, também estava lá Farfetch e outras empresas portuguesas com stand gigantes. Mas startups portuguesas, estou a tirar o um número 10 ou 20% das startups que lá estavam eram portuguesas. Naqueles stand eram militar, De projetos espetaculares. Outros não, não é? Outros estavam a ver o que aquilo dava, mas projetos incríveis, portanto. E vê-se ali o que é que está a acontecer no mundo, o que é que está a fervilhar de startups, é uma loucura. O mundo está, está a uma velocidade incrível de tecnologia, um avanço que se calhar passamos nos um bocadinho ao lado. E em Portugal faz coisas fantásticas mesmo, faz se, se calhar achamos que não, porque não é visto, estão no seu canto a trabalhar, a fazer as coisas, estão, depois vão ser conhecidos quando forem uma farfetch, se calhar. Até lá é mais uma empresa que está ali. Bem, muito obrigado pelo vosso, vosso tempo. Temos, penso que agora um coffee break, vai dar para conversarmos também depois retomamos.